Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de baixa de ARTs cargo função quadro técnico. Lembramos que tal procedimento é permitido à empresa cujo registro esteja ativo e que deseja baixar ARTs, cargo ou função de profissionais pertencentes ao seu quadro técnico. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, Clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção ART. Em seguida, selecione a opção Baixa de ART de quadro técnico Empresas. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório.